A gente volta a falar sobre o atletismo, sobre o esporte, porque no domingo aconteceu em Pereira Barreto o Festival de Atletismo. E as nossas atletas aqui de Três Lagoas, a gente estiveram por lá competindo. O Israel Espíndola tem as informações pra gente. Pois é, Ana, este festival de atletismo aconteceu em Pereira Barreto, no interior do estado de São Paulo, e mais de 50 crianças aqui de Três Lagoas, que fazem parte deste projeto de atletismo, que é realizado pela Sejuvel, foram lá competir. Sobre essa competição eu converso agora com o professor Alex Neres. Professor, mais de 50 crianças, ou seja, Três Lagoas, tem se olhar aí para essas crianças e divulgar ainda mais o esporte, principalmente o atletismo Sim, sim, é, o atletismo de Três Lagoas Ele sempre teve ali um grande esforço né, Para se manter no cenário estadual, nacional E intermédio da Secretaria de Esportes né, Por meio da, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas. A gente já aproveita e faz os agradecimentos Nós estivemos agora nesse último final de semana Domingo em Pereira Barreto Fizemos parte do Circuito Paulista de Atletismo né, E ele tem algumas etapas é, dentre os atletas, nós tivemos ali atletas de 6 até 30 e poucos anos, digamos assim, que tem, fazem parte aí do, do nosso histórico de atletas, né? do, do, do nosso grupo de atletas. E fomos lá e graças a Deus conquistamos algumas medalhas ali. Agora o resultado, é, além das medalhas, acho que o mais importante é incentivar essas crianças, né? Isso mesmo. Né? Nós vemos aí num, num, num esforço grande. Da, do professor Reinaldo, há 38 anos aí, trabalhando com atletismo. Estamos junto com ele agora, que eu sou um ex-atleta, eu sou fruto dessa história. Né? Então eu fui um, um ex-atleta aqui da Aden, por intermédio do atletismo, a gente chegou a fazer a faculdade com Bolsa Atleta, Bolsa de Faculdade. Então, assim, os frutos geraram, respingaram em mim, agora eu estou aqui junto com o professor, né? trabalhando para poder fazer isso, repetir várias e várias e várias vezes aqui dentro, com a ajuda da, da, dos parceiros aí, principalmente da prefeitura. Essas crianças já colocam já na cabeça dela, já o foco é de ser um atleta profissional ou apenas ainda uma forma lúdica de brincar e incentivar o esporte? É, no início agora, é, tudo é muito lúdico né, para eles. É, a gente chama de brincar de atletismo. Né? A Confederação Brasileira tem até um programa é, desse incentivo, a FPA, que foi lá em São Paulo, a Confederação Paulista, a Federação do Mato Grosso. Do Sul. A gente pensa muito também. No, na criança gostar de vir aqui, né, vir na, na, no estádio, vir na pista, fazer a atividade física de uma forma mais lúdica e, e prazerosa para ela. Assim que ela se encaminha para um, uma, um, uma direção dentro do atletismo, né? vamos supor que o menino se torna um velocista, aí ele vai para aquela direção com um pouquinho mais de seriedade aos poucos, né, aí de repente ele já está no alto rendimento, é, a gente divide, né? Hoje em dia o professor Reinaldo está com essa parte do alto rendimento, então a criança vai para as mãos dele e começa a ter um trabalho um pouco mais sério até se tornar um atleta já é, de uma categoria um pouco mais profissional, digamos assim. Professor, para finalizar, o saldo positivo desse festival. Fizemos um total de 25 medalhas, né? Trouxemos de lá. Tivemos aí várias medalhas de ouro, prata, bronze. Então, assim, foi um resultado muito positivo. É, dentro de um, de um cenário de cidades próximas aqui, né, que o pessoal até ficou surpreso, nossa, Traslagos veio aqui né, como eu sempre, sempre cito o apoio né, é, da de, de gente poder sair, a gente foi aqui pertinho mas é interior de São Paulo, o pessoal nosso o pessoal do Mato Grosso do Sul veio até aqui e estão representando, então foi bem legal Tá certo, professor. Muito obrigado pelas informações. Então tá aí o então, um projeto que é desenvolvido no estádio da Adem para crianças do atletismo, trazendo bons frutos e desta criançada já se consegue aí já fazer uma peneira. Quem sabe vem atletas olímpicos por aí. Volta aos estúdios.